Barcelona, uma cidade próspera para negócios e turismo, onde há riqueza e bem-estar. Mas a Covid-19 revelou a outra face da moeda. Pessoas subitamente expostas às dificuldades e à fome. A crise económica está a levar mais pessoas às filas de espera, em frente às instituições sociais que distribuem alimentos. A nova pobreza está a emergir em Espanha. A crise econômica resultante da pandemia está a causar estragos entre a classe média. Quase metade das pessoas que pedem ajuda são novos pobres. Pessoas que, pela primeira vez, enfrentam uma situação de vulnerabilidade. Fomos conhecer a história de uma família que perdeu tudo. António e Cristina têm três filhos. A Covid levou ao encerramento da casa de petiscos que geriam. Incapazes de pagar as contas, foram expulsos do próprio apartamento. Para conseguir ter o que comer, a família tem de pedir ajuda. A Associação de VEI a VEI recolhe alimentos nas lojas locais e entrega-os às pessoas necessitadas. Nunca me vi assim na vida. De outra forma, como é que ia ter três filhos? Eu estava a ir bem. A minha vida deu uma reviravolta para pior. Passei a pedir comida. No início sentimos vergonha, honestamente. Em setembro, quando a família foi expulsa de casa, a autarquia deu-lhes um confortável apartamento turístico como um abrigo temporário. Podem ficar aqui até ao verão. A mulher de Tony, Cristina, diz haver muitas famílias em Espanha a passar pela primeira vez por uma situação de pobreza. Creio que nunca tinham ido pedir ajuda a uma ONG, a Caritas e agora vão. É muito duro vermos nos nesta situação, mas temos de o fazer, temos de comer todos os dias. Não há outra opção. E graças a eles, graças ao facto de estarem lá e existirem, temos ajuda. Sem esse apoio, teríamos de procurar no lixo ou roubar. Éramos uma família normal. Não éramos ricos, mas dava para viver. Neste momento, a única coisa que temos são 400 euros que a minha mulher recebe da assistente social para tudo. Recebemos comida, candidatámo-nos ao rendimento básico, universal, mas ainda não chegou. Nem sequer recebo subsídio de desemprego, nada. A criança pede uma camisola e não podemos comprar nada. Está na hora de ir buscar a pequena Lia à escola, perto daquilo que foi o sonho de uma vida de Tony. Com enormes dívidas por pagar, a Covid acabou por fechar as portas ao bar de petiscos que criou e teve de o vender. Era um estabelecimento feito por mim, ao meu gosto. Queria que isto não me magoasse, mas com a escola, frente ao bar, sou obrigado a vê-lo várias vezes. É algo que criei para cumprir um sonho. Correu mal. isso dói. Estima-se que, com a Covid-19, possa haver mais 1 milhão e 100 mil pessoas em Espanha a viver na pobreza. De alguma forma, ignorámos a importância da economia submersa que existia e agora deixou de existir. Como é uma economia invisível, a pobreza ou a riqueza são invisíveis. Antes da pandemia, entregávamos duas toneladas e meia por mês a cerca de 130 a 140 pessoas. Agora, nestes oito meses, já entregamos mais de 100 toneladas. Também, Viena é uma cidade de riqueza e bem-estar. Mas a Covid-19 revelou a outra face da moeda. Pessoas subitamente expostas às dificuldades e à fome. Sua familiar é que a nova pobreza da Covid está a atingir países de toda a Europa. Mais de uma dúzia destes pacotes alimentares vão ser entregues à Associação para Sem-Abrigo, Northlight. Estamos em Viena. A crise gerada pelo coronavírus também destruiu vidas na Áustria. Aqui, no sexto país mais rico da União Europeia, pessoas com alguns meios estão de repente nas ruas. Regina, de origem alemã, é uma dessas pessoas. Costumava trabalhar em hotéis por toda a Europa. Estava em Espanha este verão quando recebeu uma oferta de emprego para a época de inverno na Áustria e aceitou. Após a chegada, o seu emprego foi cancelado por causa da Covid. Aluguei um quarto numa pensão barata, fiquei lá quatro semanas. Depois percebi que o dinheiro estava a acabar. Os meus cães tinham fome, eu tinha fome. Aqui recebo algo para comer e beber. Sem isso teria de mendigar nas ruas. Nunca estive numa situação como esta. Não se pode avançar, não se pode voltar atrás. E o meu destino é apenas um, em milhares ou milhões. Peço desculpa, tenho os nervos a chegar ao ponto de rotura. Estou a tremer um pouco por estar preocupada e doente. O que vai acontecer comigo? Partilhar uma refeição quente com os sem-abrigo é uma experiência nova para Regina. Candidatou-se ao subsídio de desemprego, mas de acordo com a lei austríaca, faltam-lhe 127 dias de trabalho para ter direito a recebê-lo. Parece ser difícil ter em conta os dias de trabalho no estrangeiro, na Alemanha e em Espanha. <risos> Este é o efeito de carícia. Podemos partilhar piadas ou, por vezes, também lágrimas. Acima de tudo, o que fazemos é construir relações, como numa família. Quando vemos que alguém se está a sentir mal, animámo-lo com uma boa piada. A nova pobreza gerada pela Covid está a sufocar grupos mais vulneráveis da população. A crise do coronavírus é como uma lupa que mostra de perto as fraturas de uma sociedade. Temos cerca de 70% mais pessoas a virem ter connosco, a pedir ajuda urgente para receber comida. Há pessoas em fila de espera que nunca pensaram que um dia iam precisar dos cabazes de alimentos para as suas famílias. Os esforços de Regina para encontrar trabalho podem dar agora alguns frutos. Após 47 pedidos de entrevista, finalmente conseguiu uma reunião com a presidente da Associação Hoteleira Austríaca. Quando em finais de setembro a Alemanha restringiu as viagens, a crise tornou-se numa verdadeira catástrofe. E é por isso que todos os meus colegas estão bastante relutantes em contratar pessoas, porque ninguém sabe se vai haver um novo confinamento. Isso é o que é triste para a Regina. Prometi-lhe que a ajudava com os meus contatos pessoais e que lhe arranjava um trabalho, alguns na Áustria. Olá! Entretanto, Bruxelas desbloqueou a chamada bazuca europeia, da qual 750 mil milhões de euros se destinam a fazer face à pandemia. Mas enquanto a recuperação não chega, os europeus vão ter de continuar a contar com a solidariedade da porta ao lado.